Sabia que criar um bom trailer para o seu canal é uma ótima forma de conquistar novos inscritos? Bem-vindos ao projeto Conselho de Tudo! Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós estamos aqui para falar sobre como fazer um bom trailer. Primeiramente vamos falar sobre a página do Youtube. Se você notar, no Youtube há uma página para inscritos e outra para não inscritos. Para as pessoas que entram pela primeira vez em seu canal, você tem a opção de botar um trailer nele. E para as pessoas que já são inscritas em seu canal, quando elas entram, você tem a opção de escolher o que você quer que elas vejam. Bom, mas como fazer um bom trailer para conquistar novos inscritos? O seu trailer deve dar as boas-vindas ao aos novos inscritos, fazendo com que se sintam bem desde que começaram a assistir já o primeiro vídeo. Mas por que fazer um trailer e não botar um vídeo recente? Um vídeo recente pode não mostrar tudo o que você é capaz de fazer, pode não expor toda a sua criatividade. Então é recomendável sim você criar um trailer, que seria uma propaganda para seduzir novos inscritos. É recomendável que o tempo do trailer seja de 30 segundos a 1 minuto. Lembrando que os primeiros segundos são os mais importantes para você atrair a atenção da sua audiência. E você também não pode esquecer de adicionar a sua introdução, a sua vinheta de abertura, que no caso, quanto mais longa ela for, menor é o tempo que você tem para apresentar o seu conteúdo. Você também tem que ter atenção na descrição do seu trailer. Pois a descrição aparece ao lado do trailer, explicando sobre o que é seu canal, o que você produz. Você tem que dar ênfase às duas primeiras linhas da descrição. Coloque uma frase de efeito logo no começo da sua descrição. Você tem algum bordão, um slogan no canal, quem sabe? Se você quiser botar lá embaixo na sua descrição do seu trailer você pode pôr as suas redes sociais, lembrando também de usar URLs curtas. No seu trailer também é recomendável que você fale sobre a sua programação, quando você posta vídeo, com que frequência, qual o seu conteúdo, o que você vai produzir, o que você vai passar para essas pessoas. Mas claro, seja breve. Você também não pode se esquecer de no final do vídeo pedir para as pessoas se inscreverem. Você pode fazer isso através de uma chamada para uma ação. Isso nada mais é do que eu dizer. Clique aqui para se inscrever no meu canal e assim você não perderá mais nenhuma atualização se você já tem vários vídeos em seu canal que tal fazer um compilado tornando ele o seu trailer quem sabe criar um trailer com um pedacinho dos seus melhores vídeos mas Mico, como criar um trailer quando eu não estou motivado, quando eu não estou inspirado esse é o assunto do nosso próximo vídeo, então eu espero que eu tenha ajudado vocês com ideias para criar um bom trailer, se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, não esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos se você conhece alguém que está começando agora essa carreira de youtuber, ou então aquele amigo que você acha que deveria começar a fazer vídeos para o youtube compartilhe esse vídeo com ele, ele vai gostar e ainda assim você estará me ajudando você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí, e assim você não perderá nenhuma novidade sempre que eu postar alguma coisa você vai saber então é isso aí amiguinhos, nos vemos no próximo vídeo falou, valeu